Fala fala galerinha! E é pessoal! Eu sou o Marberto e esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazendo o nosso TBR da Jornada MLV. Se tem alguém ainda que não conhece Eu não sei essa maratona barra torneio, barra jornada, este ano é uma jornada para a literária de o que? De verão, não, né? Nós estamos no verão, calor, os infernos, mas vai ter de três. A 27 de janeiro. Então, estamos com a nossa tibiata. Seremos de que time? Seremos do time. É reino que diz? Reino. Reino de Arcânia. Exatamente. Então, vamos lá. A gente tem quatro desafios e dois extras, dos nossos reis. Sim. No caso, Rei e Rainha, Vitor Martins e, e Maíra. Maíra. Top. Primeiro é um livro que você deveria ter lido em 2017. O livro que eu deveria ter, ter lido em 2017 é esse aqui, ó. Mais do que isso, de Patrick Ness. Eu fiz uma compra, inclusive, com várias coisas da Amazon e não li. Então, talvez saia. Tá no plástico ainda, ó. Dá pra perceber, tá refletindo aqui. O meu vai ser Y, O Último Homem. No caso, esse é o segundo volume. Eu já comentei no final do ano sobre ele. O Irmão de Nova me emprestou. E eu não vejo a hora de continuar essa história, porque é muito boa. Meu Deus do céu, eu falarei em breve sobre ele. O segundo desafio do nosso reino é ler um livro que é uma hype antiga. Qual é o teu livro que é uma ah, hype o antiga? O meu é uma hype antiga, mas uma antiga recente mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Que é Minha Lady Jane. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro porque as pessoas falam que é muito engraçada. Não sei exatamente do que se trata, mas eu vou ler exatamente tudo. isso dá. E... Ai, eu tô ansiosa. Eu quero muito ler. Todo mundo fala muito bem desse livro, sabe eu nunca, Ai, meu... eu nunca tinha visto pessoalmente. Me dá. Meu livro de hype antiga vai ser esse aqui, ó. A Melodia Feroz de Victoria Schwab, porque foi uma hype imensa. Não foi ano passado? 2017 foi imensa. Eu vou vou eu Deixa eu olhar ele aqui ó. a edição porque às vezes... Porque eu escolhi o livro sem saber como é a diagramação Às vezes a diagramação é muito ruim, é, tudo existe Eu vou ver agora, logo, comendo né? Não, Imensas letras arrastou Parece que é, você me botar me no alto e vai conseguir ler Vai dar certo, top o Próximo desafio é um autor que você nunca leu, me liga aí Autor que eu nunca leio foi Jean-Paul E eu escolhi esse livro aqui, Água Pés, que tem essa capa colorida muito bonita E as letras muito pequenas No O meu caso vai ser Lydia Davis uma autora que a gente recebeu esse livro de parceria da Companhia das Letras e pareceu bem interessante. Não conheço muito sobre a história, mas na verdade não é uma história, são várias narrativas e acho que eu vou gostar. O próximo desafio envolve um livro nacional contemporâneo e diga aí o seu livro primeiro. meu é da minha xará, Carol ah, Ben é Também foi um livro que a gente recebeu da Companhia das Letras, inclusive a Companhia das Letras está arrasando esses envios. Caralho, são envios bons, menina. né? Olha, tudo a ver, eu achei. Mas é o Clube dos Jardineiros de Fumaça, vai falar ali. Meio que da legalização da maconha, coisas desse tipo. E me pareceu também uma sinopse bastante interessante. Não Eu. conheço, inclusive não conheço Carol. Tenho vontade de conhecer os meus. Não marcar dela. um café, o um almoço aqui. <risos> Não, eu tenho vontade de conhecer os livros geral, mas nunca tive a oportunidade de assistir não. a minha primeira experiência. Pois o livro que eu escolhi é o Nacional Contemporâneo, a gente recebeu também em parceria com a Menininho. Companhia das Letras. Um livro <risos> do ano passado que tá tudo amassado, inclusive, não sei porquê. Interessante, né? Não é um cuida tá dos livros, né? Frente foi alguém. Não ah, fui eu. Uh -huh. É o livro, ó, As Perguntas de Antônio. Essa foi uma pausa pra você mesmo, <risos> adivinhar qual é o sobrenome. Pra mim é Shershinesk. Eu acho que é. Então, então é isso aí mesmo. Então tá bom. Dizem que é uma coisa misteriosa, de vultos e Eu achei também. Eu achei bem interessante, inclusive. Acho que deve ser bom. Esses foram os quatro desafios padrão do nosso reino, mas a gente tem dois extras. Tem sim! Porque Maíra, que é a nossa rainha, desafiou os participantes a lerem um livro que tem um protagonista feminino. Meu livro que tem protagonista feminino é esse aqui ó, Isla e o Final Feliz. Eu também falo isso, mas eu acho que é Aila. Ah, <risos> É, porque, nos é, Estados Unidos, as cidades estrangeiras têm umas pronúncias, que eu não sei. O meu não tem só uma, mas tem várias protagonistas Muitas. femininas. E é Em Contadas, que é um livro, acho que é um, meio meu uma de contos ali. Escrito por escritoras lésbicas sobre protagonistas lésbicas. Esse livro eu encontrei na minha pesquisa sobre protagonismo lésbico, representatividade lésbica, enfim, coisas desse tipo. E me pareceu também bastante interessante. A dignação também, eu me dei bem, porque é só a grande. Muita merda, tem três de <risos> <por causa. risos> e as vai ser massa. E o último desafio do Reino de Arcânia proposto pelo nosso rei Vitor Martins é ler um conto. No meu caso, eu vou escolher um conto de No Seu Pescoço de Chimamanda, né, que é um coletamento de contos. Então, pode ser que eu leia mais de um, pode ser, vai depender do tempo, vai depender da vibe. A princípio, eu escolhi um, mas se der, não é o todo, né? Hum, entendi. Já vai dar ali, talvez tá é, deve. Então, acho que dá certo. Às vezes dá, às vezes dá, às vezes dá. Uhum. Né? É. O meu conto, eu vou tirar deste livro aqui, que é M os Contos Gorgônicos, de Jaime Azevedo, Aqui de Natal, livro publicado pela Sebo Vermelho. É uma edição que eu não conhecia, é um livro que eu também não conhecia, mas que parece interessante, né? Vamos lá, é uma coisa misteriosa. Não sei nem sobre o quê. Um assassino, um pianista e uma mulher ferida. Histórias se tá. cruzam. Quando vê, não é um conto, é só um, um ah. livro mesmo. Mas se não der certo, aí eu pego outros contos, mas dá certo a gente vai deixar todas as informações adicionais aqui embaixo, com, junto com o que? Com os links para vocês comprarem todos links, esses links. se quiser com a é, gente pra ler, ler também. Monta a TBI igual a nossa, vamos ler todo mundo na mesma TBA. Lembrando que se você for twittar, porque o Twitter é a única coisa que acontece, Sim, não é? é, é então é muito importante. Twitter, Facebook e Instagram, mas no Twitter é o que o negócio, o bicho pega mesmo. Então usa a hashtag JornadaMLV uhum. e dá tá tudo certo porque a gente já se encontra, já se comunica. Pode ser que eu e Nob, a gente faça alguma virada aqui, pode ser que não. Não, a virada, Bom, a virada em si, por si só pode acontecer. A minha, eu virar, <risos> no caso, é uma coisa difícil. A <risos> Você já conhece, né? Quem, quem já é... Inscrito nesse canal, o meu tempo sabe como é que acontece que ele dorme e eu fico tirando foto dele durante a do inteira. Dá certo sempre. Então é isso, deixa aqui nos comentários a sua tibia pra maratona pra gente saber o que é que vocês Sim. vão ler, qual coisa a gente muda a tibia da gente também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar pra todos os seus amigos participarem também e ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Será que a gente consegue fazer assim, ó? Tipo a brincadeira da cordinha, só que até sair do vídeo ai eu vou quase foi não. a pessoa não grava vai para